Fala galera, aqui Pedro Paulo F.O. para o React das novas prévias dessa semana. Eu tava aqui resolvendo vários problemas de ah, internet, né? Pra que compõe as lives, temos problemas de internet recorrentes. Hoje parece que finalmente conseguimos aí trocar o roteador, a empresa veio aqui. Então estaremos <risos> de volta aí agora sem quedas, sem problemas de internet, se tudo ajudar. E, então, eu não tava aqui distraído quando eu vi, meu Deus, saíram novas prévias. Eu acabei vendo o nome das prévias, já, já algumas que a gente já tinha teaser, né? Teve teaser na segunda-feira. Da música da vilã, né? A vilã que aparece no fundo de The Can't Stop The Feeling. Também aparece no cenário de Locked Out of Heaven. Parece que é a mãe do Locked Out of Heaven. Mas a gente ainda não sabe a música dela. Eu ainda não cheguei a ver qual a música. não sei ainda, mas já tem umas indicações aí de quais possam ser. Vamos descobrir. E também mais duas prévias. Aqui tá dando 21 vídeos. A gente tinha 18. Então são três novas prévias. E também a gente teve o teaser ontem da música do Red Velvet, a música Psycho, que eu jurava que não ia vir, né? Que quando a gente viu que entrou Sweet Cycle, Psycho, então a gente imaginou, não, aquela Psycho que a gente viu lá no espelho da Coach né, no Instagram seria Sweet Psycho mesmo. Com a alternativa, beleza. Não imaginei que ia vir esse K-pop também, não. Jurei que não ia vir, não. Mas pelo visto vem. Então vamos lá, vamos descobrir essa e também tem mais uma. São três. Vamos lá, primeira música de hoje. É ela mesmo, Psycho, vamos ver. Eu, nem, eu passei ali e nem vi o nome da outra música que eu quero ter surpresa. <risos> Quer ver qual é a outra lá, da vilã. É solo mesmo? Tá dizendo Psycho, versus Verde, Não tá dizendo a inversão alternativa nem extrema. O fundo bem psicodélico, psicopata, né? Eu acho que é por isso. Será que vai ser finalmente um K-Pop que não é extremo? Tá aparecendo, né? O pictograma é beta ainda, ó. Com as cores verde e vermelho, o pictograma tá beta. A fotografia tá normal até agora. Não é super fácil nem é super difícil? Eu acho que não é extrema, não. Mas, tipo, pelo que a gente viu lá naquela foto, parecia ser a versão alternativa, essa, né? Talvez lá, Psycho Alt com a Coach, né? Mostrava o cabelo dela e o busto. Então, será que ela realmente não vai ter versão extrema? Ou será que vai ser surpresa a extrema dela? Que eu acho que essa aqui não é extrema mesmo, né? Até porque ela ser solo, né? Antigamente era o contrário. As extremas eram só solo. Agora, as extremas, quase nenhuma é solo. <risos> De K-Pop, no caso, pelo menos. Ah, gostei. Bonitinha, bonitinha. Mas, com certeza, não é a versão extrema. Assim, eu gostei. achei bonita. É bom ter um K-Pop mais fácil, né? E, ainda mais... Não sei se foi a última versão. Eu sei que a galera do, que é fã do Red Velvet vai achar ruim. <risos> Imagina. Black, é, a Blackpink. A, todas as outras empresas. A, todas as, as outras equipes ganham uma versão extrema, né? O Jopin. Esper. É, qual é o nome da outra mesmo lá? Aquela... Itsy Todo mundo ganhando versão extrema é o... Até o BTS também Todo mundo ganhando versão extrema E aí, KidJ também, né? Aí chega nessa aqui e não tem versão extrema, imagina A galera vai ficar decepcionada, pra mim tá de boa Eu gostei Mas, se não tiver versão extrema, vai ser estranho Tá, vamos ver a próxima lá, qual é É Witch mesmo, era Witch, é o que a gente tava imaginando Do mesmo artista Que faz Peraí, o que é isso? Nossa, que legal, os bicho com máscara ali não fosse os pássaros, né? A cisne da noite, né? Saiu na prévia. Nossa, essa música é muito estranha. Mas é muito massa. Do mesmo cara que fez Lacrimosa, lembrei agora. Isso. ai ai ai ai! Eu só queria ver como é, que é essa parte de partida. <risos> muito bom. É bem sombria, bem louca. É pena que é uma música desconhecida, né? Uma música bem assim, ninguém esperava. Ah, não, essa é a música que eu quero. Acho que é a, única, a primeira música do jogo que não é famosa. Até agora. Não é de grupo famoso, né? De um artista famoso. A primeira, tipo, conceitual, né? Assim, Love and não é tão famosa, mas ainda é de um artista famoso. Olha aí. E sem contar lá, like, If You Wanna Party também, é claro. <risos> que estranho. esse sei que é, é, é, é muito bom. Mas é uma coisa bem balé, bem conceitual, interessante. Ela é como fosse a comandante lá da... Como fosse uma performer, né? Tá dizendo que é performer e xamã ela. Tipo, como se fosse uma... Sorcerer, uma bruxa É a feiticeira e não, Até porque o nome da música é, é bruxa, né? Witch Será que a música Magic, que a gente já viu lá pela assim, Orgão de Censura que vai ter também, também vai ser com a mesma coach? Já que é a jução do Apache, né? Eu não duvido, né? Ou não, mas pode ser que não também, né? Esse aqui, que, é, que, é, que, é, que é muito bom <risos> É, então tá legal, né? Tipo, do que eles podiam fazer com essa música Que é mais estranha, conceitual Eu gostei, tá bem bonito eu achei que, tipo, a qualidade, assim, do fundo, com efeito de câmera, tá um pouco menos avançado do que as outras de 23. Tá mais simples o, o efeito de câmera. você se for, por exemplo, comparar até essa com o Judas, tem efeito de câmera, mas ela não parece ser tão bem feito como o Judas. Tá vendo? Que a câmera aí parece que só diminuiu. Não teve efeito da câmera mudar de verdade, tipo, pra cima. Como se fosse com a câmera normal. Esse espaço aí é muito estranho. Ah, assim, eu não é uma das minhas favoritas, não. Eu não achei muito interessante dançar essa. Vai ser engraçada, vai ser uma coisa mais cartunesca. E de é uma música, assim, beleza, é interessante, mas... Assim, entre Human e essa que tipo, essas coisas assim mais conceitual, eu preferi Human. Sinceramente. Nessa aqui não é tanto meu estilo, não. Mas a música é engraçada. É interessante, a música é bem pesada, né? Mas fica uma coisa, assim, diferente, né? Tá bom. Vamos ver a próxima. Que é uma música... Ih, vai ser... 3D é ou a carinha do, do. Ah, tá. É com carinha de stop motion. Ou não? É stop motion igual. O... É a mesma carinha que aparece no fundo de Mr. Blue Sky, só que com a Rena. A Rena virou a versão igual o Panda. Só que a Rena não tá parecida. Tá diferente. Ah, essa música é muito ruim, gente. Eu não dei, eu dei essa banda. É a mesma banda, banda que canta a, a, aquela do GSNC1. Ah, tem um gatinho que lá, lá atrás que é fofinho. Ah, gente, não. Essa daí não, pra mim não, não fez falta. Nossa, a água tá muito estranha. Essa água falsa. Eu sei que isso aí é pra ter a ver com o meme lá do Jim Carrey, né? Que ele tá no barco e tal. Na je, je, je, já te esqueci sei lá. Acho que é isso. Não lembro se é um barco. Não, acho que é um barco mesmo. Não, mas não gostei. Viste buscar até que foi fofinho, mas eu nunca fui muito fã dela e tá bom. Continuaram com o stop-motion. Então, acho que essa leva agora, gente, botaram a leva, tipo, mais fraca dentro de propósito pra deixar as melhores pro final. Eu acho que foi isso. Desde a última vez que eles não, não botaram nenhuma música nova, a única música nova foi logo a mais morta do jogo, né? Que é da Olivia Rodrigo, e botaram três alternativas. Eu sei que eles guardando ouro. Eles sempre fazem isso. Eles botam uma, as primeiras duas levas, tipo, a primeira leva, já que foi duas partes, na né, real. Um monte de música boa, muito, muito pesada, deixam as levas bem ruins no meio, aí depois botam as melhores depois de novo. Tenho certeza que é isso. Então, né, eu gostei mais da Psycho real, mas não fui super fã de nenhum das três. É isso aí, gente, agora semana que vem vem mais, tomara que eles já passem essas levas mais fracas e voltem pras levas boas. Mas eu tô gostando, e o 23 no geral ainda tá muito bom. A única música que não é famosa é essa Witch, With... Would Me nice, até que é famosa, né, embora seja ruim. <risos> A mesma coisa pra da Olivia Rodrigo é famosa, mas é ruim. Falo mesmo, não gostei da no Dias por mais que ela deve fazer sentimental, a coach não mostra sentimentos, ela fica com a mesma cara a música inteira, então nem adianta pra isso. Se fosse igual o Human, que dá pra sentir, ficaria melhor, mas não. Essa aqui também podia ser melhor, não sei. Achei estranho. Se eles deixarem só essa versão, eu tiver cancelado a alternativa, ou não tem alternativa, vai ser meio tipo broxante. Não porque tipo, ter ficado ruim. Ela ficou boa até comparada, digamos, com o do 2020, mas. Passei solo, sem extrema e da de K-Pop, a galera do K-Pop com certeza vai cair em cima. A da do Lip eu gostei, as outras eu gostei, todas as outras estão muito boas. Realmente só as, essas últimas duas levas que teve esses casos assim, meio que mais ou menos, né? Bora ver, né? Eu acho que pelo menos agora as que eu tinha menos bons pressentimentos já saiu né? Então... Tomara que as próximas aí sejam só sucesso, né, gente? Então, fica de olho, se inscreva aqui no canal, deixa o um joinha se foi de gostado, comenta aí suas favoritas, o que que está achando aí das do 23 e não deixe de me seguir lá na Twitch para ver ao vivo dançando aí as novas prévias, galera. Então, um abraço e até semana que vem, quarta-feira 13 horas de novo teremos mais prévias.